gosta de cabelos lisos como eu, precisa conhecer o Alizena, que agora vem na versão lisos e longos. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 por aqui já deve ter visto a resenha que eu fiz do alizena um lançamento da muriel cosméticos que deu o que falaram no passado eu vou deixar aqui nos cards o link para você assistir esse vídeo e conferir a resenha completa dele mas hoje eu vim falar do último lançamento do alizena que foi o lisos e longos ideal para quem quer deixar os cabelos alinhados e ainda dá aquela forcinha no crescimento dos cabelos esse resultado é obtido graças ao amido de milho, ao complexo de aminoácidos, pantenol, óleo de rícino, vitamina A e whey protein hidrolisado. Bom, a linha é composta por quatro produtos: shampoo, condicionador, máscara e <risos> finalizador. E o papel desses quatro produtos juntos é ajudar a diminuir o frizz Deixar o seu cabelo mais alinhado e auxiliar também no crescimento de um cabelo mais saudável. A marca possui testes comprovados de que o seu cabelo pode crescer de 8,5% a 12,5% além do seu crescimento normal. E nada adianta mostrar os produtos, falar seus componentes, se a gente não mostra como aplica e como se faz. Então agora continue assistindo e eu vou te mostrar como que a gente faz essa aplicação. Eu vou falar na sequência de utilização, tá ok? E aí a gente começa com o shampoo. Ele possui uma tecnologia chamada fio que consiste em um produto de baixa detergência e que acaba não ressecando tantos fios. Então ele limpa, mas não resseca. Daí é o efeito hidratante que ele possui. Que quando eu lavei o cabelo, eu consegui passar a mão, passar os dedos entre os fios e ele não apresentou aquela coisa ressecada, esturricada, como pode acontecer com alguns shampoos. Da linha dos quatro, ele é o mais cheiroso. Ele tem um perfume assim adocicado, mas nada muito enjoativo, apenas assim, digamos, agradável. E aí, a gente, depois que retira o shampoo, a gente passa a máscara. Olha, a Muriel fez uma alteração que foi assim, me ganhou. Porque a primeira versão do Alizena vinha na mesma embalagem do shampoo. Então a embalagem quadradinha, muito difícil de sair. E o produto com uma consistência de máscara foi uma luta. Se você assistiu o vídeo que eu fiz do outro, deve ter visto isso aí. Então a máscara agora vem em pote. Fácil para você estar tá manuseando e retirando o produto com uma espátula. A consistência dele é uma pomada, mas não é um produto tão denso a ponto de não entrar nos fios. Ele tem uma aderência boa, você consegue espalhar ele bem nos fios. O cabelo recebe bem e não fica, no há desperdício. Além disso, o produto tem aquele efeito de desmaia cabelo, sabe? Você quando passa a máscara, você sente que o cabelo dá aquela amolecida. Isso eu gosto muito porque é um efeito que é, acaba ficando duradouro. Todo, toda máscara que eu utilizo e que tem esse efeito... Com certeza quando eu tiro, ele ainda se prolonga um pouco mais. A aplicação pode ser feita no mínimo de 10 minutos e no máximo de 20 minutos. Além disso, essa máscara pode ser usada todos os dias. Ou seja, cada vez que você lava o cabelo e quiser manter esse efeito liso e quiser fazer esse tratamento para melhorar o crescimento dos seus fios, você pode estar usando a máscara sem problema nenhum. E feita a retirada da máscara, a gente entra com o condicionador para fazer o quê? fechar as cutículas e manter o tratamento e a máscara, ó, nos nossos fios, tá legal? Esse aqui, a embalagem, é a que se torna mais difícil de sair o produto. O condicionador não é aguadinho, ele não é mole, e quando você tira, você tem que, ó, fazer bastante movimento, para que você consiga retirar o produto de dentro da embalagem. O efeito do condicionador é um prolongamento da máscara. Não acho que ele faça um efeito diferenciado, nem muito ruim. Na verdade, quando você passa, você percebe que o cabelo continua com aquela emoliência, deixa o cabelo bem macio, a, o, o condicionador com o shampoo sozinho, ele vai fazer um efeito também parecido com o da máscara. Então, não quero usar máscara hoje. Hoje vai ser dia só do shampoo e condicionador. Você vai ter esse efeito meio que desmaia cabelo nesse condicionador. Retirado o condicionador, para que você possa obter um efeito de liso, é necessário que você faça a aplicação do leave-in finalizador. Esse ele é termoativado e ele também protege o seu cabelo contra o calor do secador e da chapinha. Feita a aplicação, você vem com o, a escova e seca teu cabelo normalmente, faz a, ou a modelagem ou a secagem comum. E aí você faz a aplicação da chapinha, que ela vai completar o tratamento, deixando o seu cabelo mais alinhado, deixando o seu cabelo sem frizz. E ele assim, ó, com esse efeito, com esse brilho, do jeito que tá aqui o meu, olha, que realmente ele deixa, tem um resultado muito bom, olha. Alguns detalhes que é importante para quem quer utilizar produtos que não tenham tanto proibidos. Olha, essa linha é livre de óleo mineral, de petrolato, de parafina, de silicone e de sulfato. Além disso, a Muriel não faz testes em animais, tá? Olha, e pode ficar tranquila, o efeito liso não utiliza formol e muito menos tioglicolato de amônia. Bom, eu cortei o meu cabelo no dia 6 de março. E em abril eu incluí o Alizena no meu cronograma capilar, lá na categoria de hidratação. Meu cabelo teve um crescimento razoável, mas nada que fosse assim muito surpreendente, tá? Eu vou deixar aqui duas fotos onde eu vou mostrar quando que eu cortei o cabelo e depois a foto que eu tirei hoje, para que você possa estar tá vendo aí um pouquinho essa diferença de um pouco mais de dois meses. Independente da proposta de deixar os cabelos mais longos, o que mais me encanta na linha é porque eu vejo que o meu cabelo, ele fica mais encorpado, ele tem um brilho mais intenso, ele fica mais alinhado, o frizz com certeza é bem, bem reduzido. E assim eu tô muito, muito satisfeita em utilizar a linha e virou a minha queridinha. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de curtir esse vídeo